Vou falar sobre o estômago do palhaço. O estômago do palhaço é um estômago que deseja, que quer. Que quer comer, que quer devorar o mundo. Você tem que desejar devorar o mundo. Ele quer tudo, ele quer aprender, ele quer mexer, ele quer fazer de novo. Olha só, uma pessoa no hospital, quando ela está doente, o que, que acontece com ela? Ai, ah, eu tô doente, eu tô morrendo, eu vou ligar e vou... vou pedir uma pizza família. Ela não faz isso, ela vai perdendo a fome. Vai perdendo a fome, vai perdendo a fome. Uma pessoa que tá estressada demais, ela começa a comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, Eu estou com muita fome. O estômago tá desregulado. A vida tem muita relação com o nosso estômago. Né? Então a gente tem que cuidar do nosso estômago. O estômago do palhaço, ele, quer, ah, ele deseja, ele quer, ele vai pelo estômago, pela barriga, acordar de manhã e dizer, uau, eu quero ver, como eu disse, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Tem que desejar, tem que ter fome. Se você está tendo algum distúrbio alimentar, você está perdendo a fome, está comendo demais, está correndo muito e está comendo de qualquer jeito, você está propenso a ter sérios problemas de saúde mental, e física. Quando você começa a se alimentar melhor, você começa a cuidar melhor do seu estômago. Né? Come uma comida e, pá, ah, fiquei pesado, fiquei ruim, ó, legal, a gente vai trabalhar isso entendendo o corpo do palhaço. E para os palhaços de hospital que trabalham com isso, usar a barriga, né? Ah, vai pela barriga, pelo nariz e pela barriga, trabalha com essa comicidade aqui.